15 dica para sair do diamante 4. Putz, Luiz. Dicas pra você sair do pior elo do League of Legends, mano, que é o tal do Diamond? Depende, Luiz. Você joga qual lane, né, mano? Qual lane você joga pra eu conseguir falar melhor, né? Você tem que saber especificar, mano. D4 é o elo mais porco que tem? Concordo, né, mano? É o mais difícil também, velho. Diamante é o elo mais difícil. Disparado assim, de você sair dele. É muito difícil, velho. O tal do Diamond é uma carniça, né, mano? Nojeira. Mano, posso ir outra de Morgana, galera? Papo reto, velho. Eu tô gostando muito de jogar de Morgana, velho. Só contra o time dos caras aqui é bem complicado, mas vai ficar FUAPE o time, mano. Foda-se, vou de fiddle. Vou de Morgana, não. Kenzi tá usando as paradinhas, tá inchado? Você tá falando que tá dando efeito aqui, Lala? Como assim tá inchado? Tá dando efeito aí? Tá dando pra perceber? Mano, que vontade de startar no meu head, mas eu sei que eu não posso startar lá, mano. Ô, tragédia, velho. Será que eu tento, galera? Pô, tá tão nítido pra mim que eu vou tomar leite em verde. Ah, ah, vou não. Vou não, tá ali. Ó, o mid dos caras já miou, vem pegar a informação. Que isso, mano? Que isso, mano? Assustei, mano. O cara forçou meu smite, mano. Pensa se ele roubou meu head ali, galera. Mano, acho que eu vou mostrar pra esse... Vou mostrar pra esse Oni aí como é que faz, né, mano? Ele tá querendo me zarar... Eita... Deixa eu ir pra casa, mano. Deixa eu ir pra casa, mano. Deixa eu, deixa eu ir embora daqui. goste descarado? Como assim Ghost, galera? Mano, vamos lá. Eu poderia ser aquele cara reclamão que falaria... Desculpinha, né? Aquele cara desculpinha de e falar que era é Ghost. Poderia. Mas, mano, como que foi Ghost, galera? Esse aqui é o League of Legends sendo jogado, mano. É literalmente, esse é o League of Legends sendo jogado porque Aquela hora ali, mano O Ione deu visão minha, tá ligado? O Ione pegou visão minha, mano Aí aonde eu ia estar tá depois, né? Aonde eu estaria depois? Eu fui ali Em cima ali, ó, eu fui lá farmar o golem Né, mano? Eu farmei red, galinha Aí, aonde eu estaria depois, né? Aí, beleza, eu farmei aqui Red, galinha, e o Lecim assim, farmou meus golems Aí, pô, aonde o Fiddle vai estar, né, mano? Aonde o Fiddle vai estar? Aqui no Lobo, né, mano? Igual ele veio aqui, eu poderia Falar, ah, é Ghost? Poderia, mas, porra É óbvio, tá ligado? Esse é o tal Do League of Legends sendo jogado, né? Mano, é coitado do Leci, né, mano? Eu tava ali Falando, pá, que não era Ghost, mas ele se Fudeu bastante, coitado. Por que que ele se Fudeu? Eu já resetei minha jungle inteira, tenho 24 de farm Ele tem 14 de farm e morreu pra Catarina E eu não morri, né? Se eu Morro no invade dele, aí seria o Orphio que ele fez, tá ligado? Vai matar ele não, papai, vai matar ele não Vai matar ninguém não Vou tirar o Ward da sua frente aqui Dá essa pelotinha aí Pode tacar essa pelotinha Poderia, né, galera, ser aquele cara chatão e entrar na jungle do cara ali, mano Opa, peraí. Eu ia formar só minha jungle, mas agora que esse Jayce apareceu eu posso tentar fazer algo nele Fodeu, tropa Fala que dá tempo de você chegar, mano. Fala que dá tempo de você. Vou fazer nada, não, mano. Ia fazer um negócio ali, ia tentar matar o Jace, mas decidi que eu não vou fazer nada, não, tá ligado? Vamos só para Vamos só ir embora mesmo, né? Vamos pra casa. Ó, oh, será que eu pego essa aqui? Ai! Mano, só puxar o wave aí, papai. que não é nossa nervosa. Essa ult aqui tem um nome, hein, galera. Por favor, nesse. Não esteja aqui. Toma esse ferzinho de ladinho aí, papai. Ó, já pega um pedacinho da wave aqui, né? O apareceu ali. Se o Lessin vier, ele toma dive, mano. Não vem, Lessin. Você vai tomar dive, mano. Vai, Lessin. Tá com o Qzinho em mim. Vai. <tos> Apabase ah, aí, Lessin. Ah, larga de ser bobo, zé. Vai estar tá na mente desse Lessin, galera. Tá a na mente dele. Não tá entendendo mais nada. Calma. Calma, calma. Pega! Tem dano, papai? Tem dano, papai? Tem nada. Ai, seu smite, ele tinha. Trolei. Uh, uh, uh, take me away. Uh, uh, take me away. Vou comprar só uma pink. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, ornizão, bora, ornizão. Amassa, pai, amassa, amassa, amassa, amassa, amassa, pai. Nooo, Lessinzão O Jace Hobbs aí ainda Ai, quase Pô, Lessinzão Aí dá uma pegada, mano, pro Lessinzão, hein, galera Ele começou a me invadir no early game, né, o Lessin Então o plano de jogo dele era deixar o Fido atrás e sem farm, né Tô com muito mais farm que ele Tenho o mesmo tanto de participação que ele, né E pegamos o um dragão e pegamos o um arauta ali agora A Catarina pegou, né Alguém sabe falar qual é a boa de hoje? Se tiver, eu tiver ult, fodeu, velho. Vamos, Rakan. Joga comigo, Rakan. Joga comigo, mano. Vamos, Rakan. Joga comigo, mano. Fica com medo, não, Rakan. Ai, esse meu furvolto. volta. Será que não tinha W, não? Pô, que merda. O cara morreu pra caralho. Ó, oh, peguei esse rapaz aqui. Será que dá? Devolveu devolver um dano aí, filhão. Nossa, se eu morro aqui, ia ficar feio pra mim na foto, não ia, mano. Nossa, JCzão. Só eu a ponta da bidela. Toma. Morri pro nem tenta, Lessinzão. Nem tenta, pai. Nem tenta, Lessinzão. Ó, jogou bem. Só que eu tô sem mana, mano. O Lessin vai matar nós dois aqui, galera. Fodeu. Ah! Caramba, ele tentou mesmo, hein, mano. Olha o canto aí, galera. Olha o canto. Ó. Ó tá o Tajitão, mano. Ainda bem que foi esse cara que pegou as kills, ó, mano. Ai, coitado, mano Tô chegando, tô chegando, traz pra cá, traz pra cá que eu faço a boa Traz pra cá, traz pra cá boa? Nossa, cadê o cara, mano? O cara usou o bagulho aqui atrás da parede, velho Olha o freak que eu dei, mano Na moral, olha esse freak que eu dei, mano Na moral, olha eu jogando, mano Zonas na hora certa pra não tomar o dano. Tô vivo? Tô vivo. Não pretendo que vá esse dragão, mas o correto é guivar, -ah, né? O correto é guivar, -ah, mas eu não pretendo. Fudeu, galera. Fudeu, mano. Fudeu, tropa. Fudeu, galera. Por favor, não tem um ward aqui, mano. Tem, aparentemente tem. Do jeito que o Lessin tava tá jogando. O PC até travou, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho Sempre ser o mesmo meio ausente das livres Se o cara não quiser, eu pego Tá, nós tem três dragãozinhos Daqui a pouquinho é alma Não gostaria de lutar aqui Mas se a Catarina quer, deixa ela lutar, né? Olha ah lá a Catarina lá Fazendo o que o boneco dele faz de melhor, né? Olha ah lá a Catarina lá, né, galera? Nós não precisamos nem jogar, né? Nós não precisamos nem jogar, né? A Catarina já faz com o boneco dele O cara tá forte, né, mano? Ó, oh, que isso? Rapaz, o menino aqui tentou. Ai, matou a Catarina Ele pegou muito gold com isso. Tá, mas não é faz o Baron. Deixa eu dar pezinho pro cara aqui, coitado. Toma. Era pro Rakan tá com nós aqui, mano. Não sei por que o Rakan não tá com nós, hein. Go forever! Nossa, o cara usou QSS na hora errada. Coitado, mano. Nossa, o cara usou que SS foi errado, mano. Mano, eu posso matar esse cara de um jeito muito bonito, se liga. Não vale a pena, né? Flashei, galera. Tô indo embora pra casa. Eu vou pra casa aqui, beleza? Cansei de fazer essas tramóia. Vou pra casa aqui, tô dando B. Mas não, não sei se tem o um porquê, igual você tá achando que tem, né, pai? Ó, tô chegando. Cheguei, dou o Furness, rapaz, aqui. Sobrou só a Yumi na idade GG midi. Didi. Nice. Jogão. Jogão, jogão, jogão. Maravilha. Que benção, hein?